Não tem margem de erro pra homem feito Não vem botar defeito, você nunca fez direito Eu sempre fiz errado, mas não fiz de qualquer jeito Porém eu assumi minhas bronca, bati no peito Não mostro o que eu não tenho, não tô caçando prêmio Eu vim trazer a luta pros ladinho que foge o treino Na minha reina eu reino, a rim é dos cinzentos Me traz uma moeda que eu vou jogar primeiro eu quero guerra pra quem rouba nossa vida Eu quero a praça pública Pra eles guilhotina. Político, política, vocês não tem saída O sangue de vocês Daria uma bela piscina Avião com cocaína Os caras toranava Depois querem proibir vocês de balançar as raba A sociedade elegeu um presidente mais burro que apareceu Só porque o cara era crente Vocês se dizem tementes a um senhor Porém derramam sangue Inocente e causam dor. Você apoia, você é apoiador. E o produto da encomenda é o medo e o terror. Eu vejo a burrice dominar. O medo de perder e o medo de ganhar. Eu vejo sem falar, sem falar. Pois se eu falo, eu acabo sendo igual. Então deixa pra lá. Eu me tornei parceiro dessa transparência Eu era decadência, mas agora eu sou essência Vocês não compreendem a renascença. Por isso me julgam, mas eu não julgo sua demência Irmão matando irmão, isso não é inteligência Porrada e opressão não era sua clemência Agora os militares vão mostrar sua potência E se você achar ruim, vão cortar sua cabeça é o Deus deles, acima do seu Deus, é muita ideia tosca e todo mundo é ateu. Você não percebeu, mas eu desvendo esse mistério. Ninguém respeita as leis, é só você que leva a sério. Enquanto você leva a cruz e amargo fel. Eles estão de boa na terra do leite e mel. E se a rotina pra você é bem cruel? Eles viajam pra orar lá no muro de Israel. Eu dou minha cara, tapa pra reclamar Você tem uma igreja, me convide pra tocar Eu levo a gasolina e meus parceiros pra somar São João fica contente, fogueira pra nós pular